Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu vou falar um pouquinho do Demônio de Frankfurt, né? meu novo livro que está em pré-venda aí. Vou fazer uma leitura aqui, um começo de leitura para vocês verem se vocês gostam do livro. Se gostarem, o link está aí embaixo, tá bom? É um livro que eu fiz durante cinco anos, um novo romance, e tem ilustrações do Lourenço Mutarelli, fora que tem participação de vários autores aí que a gente convidou também para fazerem aí ilustrações exclusivas, tá bom? Então, vou fazer essa leitura aqui, espero que vocês curtam. E o link está abaixo, ainda, ainda está em pré-venda. Está custando R$45,00, beleza? E chega aí na sua casa, espero que você, você goste do livro. Repetidas vezes, eu vou continuar a fazer coisas como se nunca acabasse. Vou fazer um café, vou ao banco, tenho que abrir o e-mail, tenho que fazer aquela capa, esquentar a comida, terminar o capítulo do livro atrasado, pintar no quarto para poder aproveitar o sol, o livro atrasado vem primeiro, a chaleira está gritando. O gato precisa de ração. Francisco vem hoje trazer roupas para lavar. Repetidas vezes limpar a casa e depois de fazer a comida. Ir ao banco. Imprimir o boleto. Me preparar para o fim de tudo. Organizar a agenda. Responder sobre a palestra. Minha imensa obrigação adulta. Meu nanquinha acabando. Tenho que ir na loja. Um café no meio do caminho. A chaleira grita. Imprimir a passagem para a feira de literatura. Tenho que fingir que não estou escutando eles baterem na porta. Tenho que perceber se eles foram embora. O celular grita. Mais uma caixa do Sedex. Mais uma que eu vou pôr na estante e nunca abrir. Eu não pedi. Eu não sei o que tem dentro. Eu não quero saber. Não quero lidar com isso. Tenho que ter a capacidade de ser adulto. Vou continuar a fazer coisas. Queria que alguém me amasse como um réptil. Quem ganha ou quem perde na vida. A porra da chaleira. Eu vou passar o café. O celular está gritando. Posso terminar a capa em menos de uma hora. Eu vou fumar um cigarro agora. Estou aqui nesse sol já há algum tempo. Como é bom pegar um sol assim fumando. Um cigarro. Meu quarto está uma zona do caralho. O Fê ainda não chegou. E eu tenho que encontrar ele logo. Antes que alguém venha puxar papo. Que horas são? Eu não arrumei o relógio para esse horário. Daqui... Olha ele vindo, nossa, ele está de touca, num calor desse do caralho, todo, um calor do caralho desse todo, é maluco. Ô, abençoado, me dá um cheiro aqui? Ah, querido, essas gírias suas são foda. Esse é um trecho do romance que conta essa amizade é, entre dois autores que foram para Frankfurt, tá bom? E no mais vocês vão ver no livro, espero que vocês curtam. Grande abraço, deixe seus comentários aí no canal e tamo junto.